Salve pessoal, vou fazer o um Unbox, certo? De um produto que nem, nem é que eu queria ter quando eu era pequeno, porque eu nunca cheguei a ver quando eu era pequeno. Pra vocês terem ideia, na quebrada nunca chegou isso aqui, nem de nenhum amigo meu ter, nem de nenhum parente ter. Então, finalmente eu consegui comprar, certo? Espero que vocês gostem. Olha o tamanho dessa caixa aqui, Jesus! tomar um box Unbox que esse... Esse canal não costuma fazer Unbox, porque eu acho meio exibicionista o bagulho de Unbox, mas esse aqui eu fiz questão de de mostrar para vocês, até porque vai ter um pai de cara aí do outro lado, certo? Que também coleciona, que tá acompanhando o canal da Porco Ovelha, aí o canal que a gente tem de, de bonecos, né? Se você não acompanha, vai lá no Instagram da Porco Ovelha, né? beleza? Porco Ovelha Toys, chama. E aí você vai ver as coisas que a gente tá lançando aqui no Brasil. Fa fabricado aqui no Brasil, certo? Deixa eu sair daqui. Jesus... Olha isso, Isso Daqui já dá pra ver o bichão! Hã? Ave Maria! Olha isso aqui! Rafa! Olha isso aqui! Hã? Quem nunca viu, quem já viu o castelo de Brayskull? Olha isso aqui! Certo? Então eu vou tirar a caixa principal E vou deixar a outra Vou deixar essa aqui, ó Até que ajustei a câmera certinho Não, Ó Vamos abrir então, com todo cuidado Certo? Passar a peixeirinha Ó Não sei vocês na infância, né rapaz? Mas eu só via pela propaganda então, agora que saiu aqui, que foi relançado no Brasil, pela Matel, a gente pode fazer esse corre, né? De realizar o sonho de criança. Tem cara que tá lá, que gosta de tênis, tem outro que gosta de carro. Cada um de uma coisa, eu respeito, mas isso aqui é meu lance. Meu lance é tentar trazer aquela memória afetiva, quando a gente era pequeno, né? Olha isso. Deixa eu pôr aqui certinho. Vou ter experiência aqui com você. Rapaz, será que abre assim mesmo? isso aqui eu acho que é, olha isso, ai meu Deus, olha aí, opa, tem muitos acessórios aqui, bom, eu acho que eu tô abrindo a caixa, Será que eu tô abrindo certo essa caixa, meu pai, que é aqui assim mesmo, ou ela é de lado, bom, já foi, se não for assim, já foi, né rapaz, e eu vou abrir, ó, pera aí, tem vários acessórios, ó, o Castelo de Grayskull Do Rimeino é louco Acho que tem uns 30 e poucos anos No mínimo que eu vi a propaganda né? Olha aqui o tanto de peça que vem dentro Depois eu vou ler o manual Certo? Muita peça, muita peça Mas eu quero mostrar pra vocês Basicamente É o castelo inteiro Se eu conseguir tirar Opa, opa, opa, opa Tirei Ó oh, rápido. Hã? <risos> Boa, hein? Okay. Olha Vem Um personagem, como dito na embalagem O alçapão, certo? Outras peças adicionais dentro E Finalmente O castelo Tem gente que vai pedir pra me mostrar Dá uma invertida nele aqui, né ó. Eu vou montar ele, certo? Aqui é a parte oca Né, ó. E eu vou pôr todos os acessórios lá Depois que eu montar eu posto no Instagram, certo? Ó, tá aí, ó Castelo de Grayskull Mais um sonho realizado De criança E eu vou falar pra você Esse aqui, eu nunca cheguei nem a ver na quebrada Nem a ver eu Acho que nenhum amigo meu teve, nunca O máximo que eu tinha era um He-Man Eu tive a cabeça do He-Man, só Meus amigos tinham He-Man, Gato Guerreiro Um ou outro tinha alguma coisa, beleza? Então tá aí o um unboxing Ó, acabou de sair pela matela Certo? Da hora, vamos falar de coisa divertida também. Se inscreve no canal, compartilha se você gostou do vídeo. Tá ligado? Dá um comentário aí, fala ô gostei do vídeo. Vamos falar de outras coisas também. Que isso aqui é memória lúdica, memória afetiva. né? E tem a ver com, com conquistar as coisas também. Claro que não é um, esses carros, tudo que os caras ficam ostentando, mas é um bagulho que eu gosto aqui. Beleza, rapa? Tamo junto. Queria dividir esse momento com vocês. É nóis. Nice.